Vamos saber aqui como está o signo de Virgem e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. O coração tolo, que carta linda! Vamos complementar com esse outro tarô. E com esse outro também. Virgem, um coração tolo é um coração simples, leve, que age sem pensar nos resultados, sem pensar também nas consequências. Ele apenas flui com a vida e a mente não pode compreender as razões que o coração tem. Você pode. Ter passado ou está passando por mudanças nada fáceis. E talvez tenha se culpado por ter seguido seu coração, agindo por impulso, sem pensar no que poderia acontecer. Mas você fez o que achou que era certo. Você seguiu seu coração. E isso gerou tristeza, solidão, sentimento de perdi tudo e não tenho muito o que fazer, só lamentar. Também pode ser que seguindo o impulso do seu coração, você se viu em um lugar de muito estresse. E mesmo assim, tentou se manter ali. Mas acabou perdendo essa situação, que talvez você segurava sem pensar no quanto poderia te fazer mal. Mas o coração é assim mesmo, simples, um pouco tolo, mas não é ruim. Aqui mostra para que haja uma renúncia. Do que não está bom para você, até para limpar essa energia de arrependimento que você está sentindo, para você entrar em harmonia de novo e ser feliz, porque a sua essência é leveza, e pode parecer que tudo se perdeu, mas é porque você só está enxergando o que se rompeu nesse momento. Mas ainda há chances, oportunidades de você ser feliz, porque a sua energia não mente e ela é boa e verdadeira. E isso não precisa dizer ou provar. As pessoas sentem a sua energia e querem estar ao seu lado. E o melhor ainda está por vir. Então, cuida da sua energia para que ela se eleve de novo em uma vibração tão alta que chegue até os seus desejos e tudo aquilo que você veio experienciar. E vamos concluir com uma mensagem do oráculo.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 Olha que carta linda, deixa eu aproximar. Aqui, opa, aqui o personagem está vivendo uma conexão com todo o universo, de modo que haja um sentimento de pertencimento a tudo. Então... É o momento para você se conectar, cuidar de você. E não ficar sofrendo com culpas e arrependimentos. Porque você seguiu a sua verdade. Tá bom? E no devido tempo você vai compreender por uma visão maior. Gratidão.